A gente sai aí na rua, é isso, e encontro pessoas usando uma peça de filé. Então, às vezes é um chalo, uma blusa. Aí se eu perceber que está pelo avesso, eu deixo o que eu tenho de fazer e fico seguindo aquela pessoa. Quando eu tiver uma oportunidade, eu bato assim no nome e digo, ei senhora, eu sou artesã, eu faço esse tipo de trabalho e queria comunicar a senhora que está pelo avesso, fica assim. Como é que eu sei qual que é o avesso? Esse aqui é o desenho típico que as pessoas usam o contrário, ó. Ó. Ela aqui, você vê que não tem uma cobertura ali, não passa aqui no meio e aqui, ó. É verdade. Ó, totalmente diferente. Isso aí mata uma bordadeira. Esse é típico hein? de. Ah, eu vou buscar a pessoa, vou catar lá onde ela tiver e digo à senhora troque que está errado.